Muito provavelmente você clicou nesse vídeo para saber como ganhar a sua aposta gratuita todos os dias de 5 reais para postar nas Olimpíadas de Tóquio. Mas infelizmente eu não vou mais postar aqui no YouTube este tipo de vídeo, porque o YouTube acaba sinalizando o um vídeo dizendo que eu estou vendendo alguma coisa no vídeo através do vídeo, através da descrição ou até mesmo do comentário fixado em deixo, aonde deixo o link da casa de aposta. Portanto, eu não vou mais fazer este tipo de vídeo. Se você quer saber como é que ganha, R$ reais de aposta gratuita por dia para apostar nas Olimpíadas, basta clicar no link que eu vou deixar na descrição ou no comentário fixado, explicando como que faz para ganhar essa aposta gratuita. Lembrando ao YouTube e a quem assiste que não é nenhum tipo de venda, é apenas informação totalmente gratuita de como fazer para ter acesso a esse bônus que é oferecido de forma gratuita. E para apostar você vai precisar de um site de estatísticas, nesse caso recomendo aqui a SofaScore vou fazer uma breve introdução de como funciona provavelmente você já conheça porque é um site muito conhecido mas caso você não conheça vou fazer aqui um breve resumo primeiramente é bom você saber que é possível você registrar suas apostas neste site você escolhe um jogo qualquer e você vai ter três opções para escolher quem será o vencedor da partida? O time 1, o time 2 ou empate. Você vê aqui as cotações que são baseadas na Bet365. Uma vez que você clicar em um destes três botões, time da casa, time visitante ou empate, a sua aposta ficará registrada, como neste caso aqui que eu apostei no Havaí contra o Remo, e fica mostrando aqui, você apostou no Havaí. Junto comigo, 60.51% das pessoas acreditam na vitória do Havaí. Felizmente, este é o único mercado que é possível registrar suas apostas aqui na Betscore. Clicando em mostrar mais, você encontra outras cotações de outros mercados, mas qualquer clique aqui vai te levar para a casa Bet365. Você pode ver todas as suas apostas clicando no seu perfil. Logicamente, você terá que estar logado, criar uma conta ou utilizando aí o login através do Google ou Facebook. Então aqui no software Score do lado esquerdo. Você vê a data dos jogos, você pode escolher qualquer data: jogos anteriores, jogos que ainda vão acontecer e os jogos de hoje, do dia 28. Também pode separar a aba por todos os jogos ou os jogos que estão ao vivo. Tem essa opção aqui de mostrar a probabilidade dos jogos, tantos dos jogos que já acabaram e daqueles que ainda vão começar, mas eu acho que isso polui demais aqui a imagem, não é necessário. Aqui, bem no meio, tem as ligas fixas, você pode fixar aqui alguma liga, ao invés de você toda hora ter que ficar procurando aqui embaixo. Por exemplo, eu quero fixar uma liga qualquer aqui, de exemplo, a Série B do Brasileiro. Neste botão aqui, você clica para fixar e pronto, ele aparecerá lá em cima. Então, eu quero separar várias ligas, basta eu ir clicando e elas todas virão para cá. Para retirar. Basta fazer o mesmo processo Clicar nesse botão aqui de fixar e pronto Além disso também é possível você seguir alguma equipe Ou algum jogador, por exemplo, de tênis Até mesmo jogadores de futebol Você entra aqui no time, procura o jogador que você quer E segue ele Quando você seguir, você estará acionando esse sininho Quando começar algum jogo, esse sino irá tocar Você também pode seguir uma liga Como neste caso aqui você vê Estou seguindo a Champions League Para isso você vem aqui, clica em Champions League Se não aparecer aqui, você... Vem aqui no menu esquerdo mais abaixo, procura, encontra a liga e lá dentro da liga você clica em seguir. Como você vê aqui, estou seguindo todos os jogos da Champions League e quando começa os jogos ele emite um sinal para eu saber que o jogo começou. Aqui, por exemplo, na Europa League, posso seguir aqui todos os jogos de uma vez só ao invés de ficar seguindo um time de cada vez. Do lado direito, mostra o jogo em destaque e algumas estatísticas aqui sobre alguns jogos. Para você selecionar o jogo em destaque, basta você escolher qualquer jogo aqui, Vou escolher este jogo aqui da MLS apenas como exemplo, e aí você já viu aqui o jogo em destaque. Mostra como dito anteriormente, o mercado para você fazer aposta, registrar sua aposta no Software Score. Também mostra o confronto direto entre os times e como eles andam retrospecto dos times. Mais abaixo mostra a probabilidade de ganhar do time, que aqui no caso estão dando como 63%. Estes são dados aqui da Software Score. E aí cabe você acreditar ou não, ou fazer as suas próprias contas e chegar à conclusão de qual é a probabilidade, por exemplo, do Los Angeles vencer o Minnesota, como mostra aqui o South Score. Aqui temos três opções, né? você pode, já vem em detalhes que é o que estamos vendo, classificação das equipes no campeonato e aí também você pode separar por casa ou visitante, que no caso base ou visitante e partidas você vê outros detalhes da séries de confronto entre os dois times e também a sequência da equipe separadamente, mas abaixo aqui você vê todos os jogos que eles já tiveram, todos não, todos que é, caberão aqui, no caso jogaram poucas vezes aparecerá todos, se não aparecer você clica aqui em mostrar tudo e vai mostrar todos os quatro jogos que já fizeram na história, clicando no nome você vai ver as informações individualmente de cada equipe, sempre é bom selecionar aqui este torneio e selecionando base vai saber apenas os jogos em casa, mesma coisa com o Minnesota só que jogando como visitante voltando aqui a página inicial do software score Vindo aqui do lado direito, você encontra a pontuação dos jogadores na última partida que fizeram. Aqui você vê ao lado direito os melhores jogadores. Me mostre mais, você vai ver outros jogadores de jogos de ontem, por exemplo, aqui jogo do Botafogo, jogo do Grêmio, por aí vai. Isso aqui é apenas para ver as notas dos jogadores individualmente. Isso aqui serve, talvez. Se você participa de algum fantasy game e quer descobrir alguns jogadores que estão indo bem aqui, você pode clicar em jogador qualquer. Por exemplo, aqui clicando no Richarlison, você vai ver mais dados dele nessa partida contra a Arábia Saudita. E se você quiser saber o retrospecto também em outros jogos, você clica no, novamente no nome do Richarlison, irá abrir esta outra página, pode até fechar aqui agora irá mostrar mais detalhes sobre esse jogador, informações mais detalhadas, a pontuação dele nos últimos jogos. Aqui do lado direito você encontra muito mais informações, quantos gols ele já fez, por exemplo. Muitos dados aqui, finalização por gol, conversão de gols. Estas estatísticas são para a competição atual, no caso aqui, as Olimpíadas. E descer na página, você poderá ver outros detalhes menos importantes para fazer a aposta, mas enfim. Acredito que essas informações aqui do lado direito serão de alguma utilidade. Você também aqui no Software Score tem a opção de selecionar uma liga qualquer. Por exemplo, escolherei aqui MLS. Ver mais detalhes sobre as ligas. Aqui você vê a tabela, também aí ó um pouco mais de detalhes vitórias quantidade de gols a sequência e etc você vê logo aqui do lado direito um pouco mais abaixo algumas informações da liga todo mundo sabe que a mls é uma liga que costuma sair Muitos gols e por aí vai, várias outras informações aqui que podem ser levadas em conta Aqui mais acima temos outros tipos de informações, avaliação dos jogadores, aqui a média de pontos por partida E também temos outros requisitos aqui, gols, assistências, participação em gol, né, que seria gols mais assistências e por aí vai para finalizar aqui vamos aqui em queda de probabilidade e vou mostrar mais abaixo aqui onde tem o top 20 todas as modalidades dá para você separar aqui por esporte basta vir aqui por exemplo clicar em futebol então voltando lá em top 20 de futebol você vê aqui os top 20 jogos de futebol é uma maneira é, um pouco mais fácil de você encontrar jogos com boas proba probabilidades de vitória de um determinado time né? Que tem uma grande vantagem sobre outro time daí basta clicar aqui no link e ver se as cotações são realmente boas se o momento do, de cada time condiz realmente com o que mostra aqui essa vantagem, por exemplo, do jaguares versus Barranquilla se realmente as cotações e o momento dos times é, levam a fazer esse tipo de aposta, apostar nos jaguares agora subindo aqui em cima para terminar, que eu deixei por último aqui mostra os top 20 times com melhores séries de futebol então tem aqui a série, você escolhe a que quiser, sem sofrer gols é, sofreu gol mais de 2.5 gols menos 2.5 gols e por aí vai vou escolher um qualquer aqui por exemplo mais de 2.5 gols tem vários times aqui muitos destes times serão times de divisões muito pequenas em que você nem encontrará nenhuma casa de aposta para fazer aposta neles mas uma outra grande parte você encontrará por exemplo aqui temos o vasco né 2.5 mais de 2.5 gols nos últimos nove jogos 9 em 9 jogos ele vai jogar contra o São Paulo na Copa do Brasil Se não me engano hoje São Paulo é um time ofensivo Então aí dá até para acreditar neste 2.5 Claro né É necessário fazer outras análises Estou falando aqui apenas por cima Tem outras opções aqui como eu te falei E também tem outras modalidades Vamos colocar tênis aqui Vai mostrar outro tipo de séries temos aqui as vitórias que são agora separadas por cyber, por grama, os melhores jogadores do mundo em determinados tipos de quadro. Além destes quatro esportes, futebol, basquete, tênis, vôlei, escolhendo todas as modalidades aparecerão aqui outros tipos de esportes. E aí sim, agora podemos separar por vitórias, por derrotas, empates, sem vitórias, sem derrotas. E aí você encontra aqui os times com as maiores séries é, de vitórias. Temos também grandes sequência aqui em outros esportes, geralmente quando tem uma sequência muito alta assim, não vai ter uma cotação nada boa, vai ser muito baixa para esse time vencer. Então foi esse um breve resumo da Sofa Scots, se você chegou até esse final ou pulou para esse final, saiba que o link para saber como conseguir as apostas gratuitas de 5 reais todos os dias para apostar nas Olimpíadas está na descrição ou no comentário fixado, são apenas informações, então basta a pena você ir até lá, pegar suas apostas gratuitas e apostar todos os dias nas Olimpíadas. Boa sorte nas suas apostas, Eu espero que ao fim das Olimpíadas você tenha um saldo e você possa sacar esse saldo. No link que está na descrição ou no comentário fixado, também explico como sacar este saldo. Se você conseguir algum saldo até o final das Olimpíadas, volte aqui comente. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.